Boa noite pessoal, vamos começar então. O que uma equipe de dados é capaz de fazer? Até que ponto a tecnologia pode ser usada para desenvolver um projeto inovador na área? A gente tem aqui hoje duas das pessoas mais qualificadas do mundo para responder essas perguntas. De um lado, a vencedora da categoria Melhor Portfólio entre grandes redações do Data Journalism Awards, ela simplesmente venceu o Guardian, o Wall Street Journal, a ProPublica, só para citar alguns. De outro, a vencedora na categoria Inovação no Data Journalism Awards, que deixou para trás projetos brasileiros e outros fantásticos, como o Copy and Page do AC Today o Be A The Economist. Precisa falar mais alguma coisa? Preciso, claro, apresentá-las. Maui Peralta é gerente de projetos de jornalismo de dados e gerente de desenvolvimento multimídia do La Nation, que venceu o DJI e muitos outros prêmios. Ela é cientista da computação e tem um MBA em administração de projetos. Desde 2011, lidera uma equipe e um projeto de dados abertos chamado La Nación Data. Uma salva de palmas para a mãe, Helena Whitlitch é editora do TAG Spiegel Innovation Lab e faz parte do projeto Hardmaster, que ganhou o DGA, e sobre o qual ela vai falar hoje. Helena estudou jornalismo científico na... Me desculpa agora a pronúncia. Hochul Darmstadt, jornalismo e estudos de mídia como Fulbright Scholar na Rutgers University, em New Jersey, Assim como História e Cultura da Ciência e Tecnologia na Technische Universität Berlin. Salva de palmas para Helena, por favor.